Olá, eu me chamo Aline Merladete e hoje o bate-papo do Portal AgroLink recebe um convidado muito especial, Celso Moretti, presidente da Embrapa. Olá Celso, seja bem-vindo, é um prazer te ter aqui. Olá Aline e todos que nos acompanham aqui no Portal AgroLink, muito bom estar com vocês aqui hoje também. Obrigada por aceitar nosso convite. Então, Celso Moretti é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em produção vegetal, e especialista em engenharia de produção com ênfase em gestão empresarial, pesquisador da Embrapa desde 1994 e dedica-se à gestão pública desde 2008. A Embrapa neste mês comemora 50 anos, no dia 26 de abril. A empresa teve um papel fundamental na evolução do setor agropecuário no país com técnicas sustentáveis e inovadoras. Celso, conta um pouco pra gente Quais foram os principais feitos da Embrapa nestes 50 anos? Olha, Aline, é, é uma fantástica saga que nós tivemos de transformação do Brasil, da agricultura brasileira, da segurança alimentar nessas últimas cinco décadas. Né? Eu costumo sempre fazer essa, essa comparação é, para mostrar principalmente para é, os mais jovens que estamos acompanhando aqui no AgroLink, é que lá na década de 70, quando a Embrapa foi criada, o Brasil era um país que vivia em insegurança alimentar. Nós importávamos né, insegurança alimentar, ou seja, nós não tínhamos alimentos suficientes, nós importávamos carne da Europa, leite dos Estados Unidos e feijão do México, só para ficar em três exemplos. Né? E Então, naquela época, o nosso governo tinha, o Brasil tinha a preocupação que faltaria alimento né, para a nossa população toda. E daí foi criada a Embrapa, em 1973, né, e no começo, logo no começo nós mandamos para o exterior, né, logo que a empresa foi criada, mais de mil uh, pesquisadores para serem treinados. Eles voltaram com esse conhecimento de como fazer pesquisa né, e adaptaram esses conhecimentos para desenvolver a agricultura no Cinturão Tropical do Globo. O Brasil é o único país, Aline, que foi capaz uh, de desenvolver uma agricultura competitiva e sustentável no Cinturão Tropical. Então, é, nessas cinco décadas, né, nós, com tecnologia, com uma agricultura baseada em ciência, né, nós saímos de uh, importador para nos tornarmos um dos maiores produtores de alimentos, fibras e bioenergia. Então, Celso, é uma linha do tempo que passa pela nossa cabeça, né, de tantos avanços que vocês conseguiram. Mas, enquanto presidente, creio que foram muitos desafios e conquistas. Compartilha conosco. Olha, nós avançamos muito uh, na empresa nesses últimos quatro anos, da nossa gestão, Aline. É, nós tivemos uma pandemia no meio, isso foi algo desafiador, Uh, nós não, obviamente, deixamos né, de nos preocupar com os nossos colaboradores aqui. e Então, uh, enfim, tomamos todos os cuidados e, felizmente, atravessamos esse, esse período. Uh, a Embrapa não parou né, nesses quatro anos, né, inclusive durante a pandemia. Nós seguimos fazendo entregas importantes né, para todas as cadeias produtivas. Uh, eu acho que um dos marcos que nós tivemos aqui foi o avanço da área de bioinsumos. Acho que na nossa gestão lançamos um, bio, um bioinsumo chamado BiomaFos, que reduz o gasto com adubo fosfatado por parte dos produtores. São duas bactérias que atuam ali no solo, tornando o fósforo mais disponível. Acho que um outro marco importante do nosso trabalho foi a questão do desenvolvimento e da, do crescimento do trigo tropical aqui nos no cerrados brasileiros. O Brasil é, é a única commodity que o Brasil importa, é o trigo. Né? E com o trabalho da Embrapa, e ao trazermos o trigo para os cerrados, nós estamos chegando perto de nos tornarmos autossuficientes na produção de trigo. É, eu quero eu que... trabalhar essa questão contigo também sobre o tribo, que é um ponto tá, bem importante vamos... para o Embrapa e para o produtor rural. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. É, nas cadeias de, da fruticultura, né, nós uh, lançamos uma variedade de uva, que é a, a uva Melodia, né, que uh, tem sabor de frutas vermelhas e, e no semiárido hoje, que é um grande produtor, né? então quem está nos acompanhando aí no AgroLink, aí na região do Semiardo, sabe né, de toda a importância da produção de uvas aí no Vale do São Francisco, e a uva Melodia, né, que tem sabor de frutas vermelhas, ela chama Melodia, que é uma sinfonia de sabores. Né? É, então foi um, um, realmente um desenvolvimento muito bacana. Na área de proteína, nós avançamos muito na, nas cadeias de peixes de cativeiro, então, uh, testes genéticos para uh, tambaqui, uh, para ajudar a aumentar a produção uh, dos produtores de tambaqui uh, do Brasil. Uh, desenvolvemos forrageiras, né, capins, uh, enfim específicos para a pecuária de corte, pecuária de leite, né, variedades de soja, uh, tecnologias uh, de agricultura digital... Né, participamos aí de eventos nacionais e internacionais, né, levamos a imagem da agricultura sustentável do Brasil para o mundo, não só falamos aqui dentro do Brasil para o público urbano, né, mas falamos também é, para né, o mundo todo, eu estive em, vários, em várias missões internacionais, levando a imagem da agricultura sustentável. Então, foram quatro anos bastante intensos, né, e agora, chegando ao fim do nosso mandato, é um sentimento muito prazeroso de dever cumprido. Missão cumprida, com certeza. Celso, aproveitando o ganos do trigo, ele, o Brasil ele tem a possibilidade de se tornar autossuficiente em menos de cinco anos. Uh, falando sobre a pesquisa, que é o papel da Embrapa, como ela pode ajudar neste caminho para avançar um pouco? Ah. É, esse é um, essa é uma história de sucesso, uh, Aline, que eu vejo que o trigo... Muito provavelmente vai fazer o mesmo caminho que a soja fez né, no, no passado, na história do Brasil, que entrou ali pelo sul, né, e com tecnologia, com adaptação, com melhoramento genético. Hoje nós produzimos soja até no lavrado de Roraima, né, que é uma, uma área lá em Roraima, né, que é similar ao Cerrado, e já está no Hemisfério Norte, inclusive. Uh, uh, o melhoramento genético de trigo na Embrapa ele começou há 40 anos, e, e mais recentemente, nós começamos a introduzir é, materiais com adaptação ao clima tropical. Então, nós começamos a cruzar o trigo que nós tínhamos em mãos com o trigo adaptado a, a temperaturas mais elevadas. É, e não só esse trigo se adaptou muito bem aos cerrados, é, como ele também é um trigo de melhor qualidade para panificação. É o chamado trigo pão ele tem 15% de, de, de proteína, ah, com a, a, a guerra na Ucrânia e a dificuldade da Ucrânia de prover o trigo que o mundo precisa, a Ucrânia é um grande provedor de trigo para o mundo, ah, os preços no mercado internacional cresceram, os preços do trigo cresceram, e daí ah, os nossos produtores aqui no Brasil viram uma oportunidade de aumentar a produção. E a Embrapa então tem esses materiais, são três variedades, a BRS 264, a BRS 254 e a BRS 404, todos da Embrapa, começou a se plantar mais aqui no Cerrado. E você veja, Aline, de 2019 para 2022, nós saímos de 6 milhões de toneladas de trigo para 10 milhões e meio de toneladas de trigo. E hoje o Brasil tem 3,1 milhões de hectares de trigo plantados, e nós mapeamos os cerrados, a Embrapa mapeou os cerrados e viu que nós temos 4 milhões de hectares de cerrado que podem ser utilizados para a produção de trigo. Ou seja, nós podemos dobrar a produção de trigo nesses próximos anos. Então, do ponto de vista de tecnologia, né, do ponto de vista de áreas já consolidadas, acho que é importante aqui dizer... Aline, para todo mundo que nos acompanha aqui no AgroLink, quando a gente fala de expansão de área de trigo no Cerrado, nós, nós estamos falando em necessidade de desmatar nenhum milímetro quadrado de terra. Isso são pastagens degradadas, isso são áreas né, que já são cultivadas com milho, por exemplo, e que podem -se, uh, ser implantadas com trigo. Que, inclusive, é uma preocupação da Embrapa, né, essa questão do desmatamento em preservar, né? Sem dúvida... A Embrapa ela desenvolve há 50 anos né, tecnologia para a agricultura tropical e a sustentabilidade está no centro da nossa agenda. O Brasil hoje ele preserva dois terços do seu território, 66,3%. Nós utilizamos 8% para agricultura, 1% aproximadamente para florestas plantadas e 21% para pastagens, ou seja... Isso dá 30%, o Brasil usa 30% do seu território para produzir alimentos, fibras e bioenergia. E dentro desses 30%, a Embrapa tem desenvolvido tecnologias para uh, dar mais sustentabilidade, mais competitividade ainda. Correto. Então, assim, de, devido a toda a riqueza de detalhes e informação de como o agro tem expandido muito, é, é muito claro que é necessária a inovação, assim como os produtores, para alcançar grandes produtividades eles precisam muito da pesquisa. E ao longo desse tempo, a Embrapa conseguiu que o agro andasse lado a lado com a ciência. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão? Não. Eu sempre gosto de dizer, Aline, que a agricultura brasileira ela é movida à ciência. E em qualquer lugar do mundo que a gente vai, eu, eu sempre dou essa mensagem, porque é, ter a ciência ao lado do agro faz toda a diferença para você vencer grandes desafios. Né? Então, nós fizemos ah, nesses últimos quatro anos um esforço muito grande de aproximação com ah, o agro, com as cadeias produtivas, com os pequenos, com os médios, com os grandes agricultores, né, com as empresas privadas, com as cooperativas, né, com as associações de produtores, para conhecer e entender as dores e com base nessas dores, prover soluções. Né? Nós saímos né, de uma percentagem muito baixa da nossa carteira de projetos com vinculadas, vinculada ao setor produtivo, né, que são todos esses atores que eu disse, para ter hoje uh, mais de um quarto da nossa programação uh, sendo desenvolvida em parceria com o setor uh, produtivo. Né? Então, isso é uma das razões do sucesso da Embrapa que nós fazemos pesquisa com propósito. Uh, nós vamos lá entendemos a existência de um problema, né? transformamos aquele problema num projeto, desenvolvemos o projeto e voltamos com uma solução para o setor produtivo. Eu acho que isso tem feito toda a diferença para a agricultura brasileira. Tem, sim. Uh, então, vamos chegando ao fim, uh, presidente. E eu queria te deixar esse espaço para falar um pouco sobre o futuro. Uh, é né? uma comemoração muito importante, são 50 anos. E o que, que vamos esperar para os próximos anos? A Embrapa chega aos 50 anos como uma empresa moderna, madura, mais ágil e pronta para o futuro. Nós temos a convicção que para esses próximos 50 anos nós vamos ter aí vários desafios que serão diferentes dos desafios que nos trouxeram até aqui hoje. Eu cito aqui rapidamente quatro grandes desafios, Aline. A questão da sustentabilidade em todas as suas dimensões. O Brasil é um grande player global hoje na produção de alimentos, fibras e bioenergia, mas os nossos clientes, os nossos compradores, eles vão exigir que nós não só entreguemos produtos de qualidade, mas que essa qualidade esteja embasada na sustentabilidade. A produção brasileira vai ser cada vez mais cobrada, por indicadores de sustentabilidade e a Embrapa vai estar pronta para ajudar nesse processo. Não tenho dúvida também que, com toda a preocupação com mudanças climáticas, a agricultura brasileira ela vai ser desafiada a desenvolver ações mitigadoras de mudanças, das mudanças climáticas e para se adaptar às mudanças climáticas. A Embrapa já vem fazendo isso também, né, para se adaptar e se mitigar as mudanças climáticas nas mais diferentes cadeias produtivas. Agricultura digital, o uso de drones, sensores, inteligência artificial, internet das coisas vai cada vez mais estar no dia a dia do produtor. E a Embrapa tem uma agenda robusta que vem sendo desenvolvida nessa linha, com vários exemplos já de sucesso, de soluções. E, por último, a questão da biorrevolução o uso da biotecnologia, o uso da transgenia e, principalmente, Aline, da edição genômica. A Embrapa já colocou no mercado duas variedades de cana que são editadas geneticamente e agora nós estamos trabalhando com a edição genômica também em tilápia para aumentar o grande peso dos animais, né? Então, essa vão, vão, esses vão ser desafios que nós vamos ter pela frente, né? e eu não tenho dúvida que a Embrapa vai estar ao lado do produtor, vai estar ao lado da agricultura brasileira, ao lado do Brasil, né? para que nós tenhamos ainda mais força nesse setor que é o mais pujante da economia brasileira. Então, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Presidente, em nome do Portal AgroLink, eu quero te agradecer Uh, deixo aqui registradas as nossas felicitações e parabéns pelo grande trabalho desenvolvido que hoje o nosso usuário conseguiu entender um pouco da história da Embrapa. Obrigado, um grande prazer falar com vocês. Até a próxima. Até a próxima, obrigada.